só pra tu perder de cara, assim. Tipo, tipo... Ainda bem que não tinha licença pra podcast, porque senão a gente não tinha feito, porra. É, <risos> Vem com essa conversa de... de, de pô, nem vamos me ouça, legalizar. né? Nem, nem dá a ideia. É, é, é. É, é, é. Vamos Capu, legalizar tinha o pensado podcast. Aquele cara me deu uma boa ideia, Eu vou fazer uma licença pra fazer podcast. <risos> a gente vai só ignorar é. e continuar fazendo, né? Verdade, a gente tem que <risos> ativamente falar com todos os polícias aqui, ó, não mexe no podcast. É. <risos> Mas, é, e o tipo... É que a gente conversa com os político mesmo, dá pra gente falar mesmo. É, não, tá de total eu devia falar, pô. É. Se Esquece a internet, que... irmão. É. Sai internet do nosso do ter... pé, sai do nosso pé, é. É verdade. Acho difícil, né, acontecer. É. Mas no, das empresas que você comprou, você tem alguma que você pode falar aí que foi muito foda? A mais deu certo. Olha, tem uma muito legal que eu que eu gosto muito, que é o Prisma que é um robô para cego. Ah, que da hora. Então o robô parece esses aspirador de pó, sabe assim? Uh -huh. É, porque um cachorro guia Cão guia Ele demora sete anos para ser treinado E custa caríssimo E, e como um cachorro normalmente é, vive durante 11 anos, então você acaba de criar de treinar o cachorro com 7, logo depois, 4 anos depois, o cachorro já está muito velhinho. Mas 7 anos para treinar? Ser treinado. É porque, imagina você treinar, treinar um cão-guia. É, não, ele tem que cuidar do, do cara assim, 100%, não pode meter ele no meio da rua e ele é, ser né? Então é muito sério com esse treinamento. Sim. Então, é, eles, eles, a, a Neide, que é a minha sócia, desenvolveu um cão-guia robô. É muito legal, porque ele tem um tipo um cabo, como se fosse um cabo de guarda-chuva, ele, né, ele te, te vira para um lado e pro outro, que ele vai, quando tem um obstáculo ele gira para um lado, gira pro outro, e o cego seguia por isso e ele avisa quando tem alguma coisa na altura porque isso o cão guia não faz ah, não. às vezes você bate a cabeça num galho numa janela, ah. numa coisa, porque ele não avisa né? ele passa por baixo, não percebe Sim. e o cego bate a cabeça Então Nossa. Caralho, é isso legal. é incrível pensado, na verdade mesmo. é, pois é, então, são umas coisas que a gente não consegue pensar porque elas não são, feitas, gente, é, não são pensadas não. Pra, pra nós, é. tá ligado? Todo mundo deve ter um monte de, de ideia foda assim perdida no mundo, cara mas esse, esse é. bicho, esse cão robótico, ele anda na rua todo normal? Então ele anda na rua, andaria uhum. na rua, se as calçadas fossem Planos. nessa mesa, Se né? a gente tivesse o um estado, né? Que fizesse é, exato, dele. porque tem que ter guia rebaixada para o cão guia descer, tem que ter uma, uma calçada, né? Que tem um, não tem buraco para ela poder andar, então. É. Mas dentro dos shoppings, do metrô, dentro dos grandes bancos, dentro de grandes empresas, ele anda tranquilamente. E shopping, né? o piso que... Agora, nas calçadas no Brasil não vai funcionar, agora fora do Brasil vai tu já viu aquela empresa lá Boston Dynamics? Não. É uma empresa que tá fazendo, mas é outra coisa, negócio robótico, ah. né? Não, não é produto para consumidor, na ah. mercado comprar. É uns robôs, uns, uns, uns, uns... põe aí para lá ver o Boston Dynamics. Um negócio louco. Tinha que ser assim, o cachorro, o cachorro de cego pegar a tecnologia é, e deles. ia custar 3 milhões de reais. Não, ia ser muito caro. Não, <risos> é, então... não teria como fazer para um consumidor. Não é, não é viável. Mas isso é muito isso, louco que isso legal. aí. Essa aí é, uma, é um vídeo de, de demonstração. Ah, né? estão dançando São aí. São vários, né? É. E é um bracinho que faz... É, ele tem um braço, como se fosse uma cabeça que é um braço. Isso uhum. é meio assustador, né? É meio assustador, é meio assustador. E o que, que ele faz na prática? Ah, ainda nada. Se você puser uma metradora aí, ele mata mais galera. Se você puser em cima, assim... <risos> Deve ser uma mãozinha que pega as é, coisas. É. é. É foda que realmente não tem um mercado realmente prático de consumidor.